Alô, pessoal, bem-vindos ao nosso Autoestudo 3. É, no Autoestudo 3, agora nosso aqui, a gente vai trabalhar com planos de amortização. E dentre eles, os principais aqui seria o sistema de amortização constante, o SAC, e o sistema Price, que é o sistema de amortização francês, né, o bastante conhecido. No nosso material, então, nós também temos... ele tudo explicadinho, pessoal, passo a passo. Reinaldo, o que é importante, então, nesse nosso é, durante todo esse nosso curso? Aquilo que eu já falei anteriormente, é a tua dedicação, o teu empenho, aquela coisa toda. É, agora aqui, é, quando a gente for falar de plano de amortização, eu vou utilizar um pouquinho das planilhas do Excel, além da HP 12C e além daquelas tabelas financeiras, dos valores presentes e dos valores futuros. Legal? Eu... Penso que é, no decorrer do curso, a dificuldade que você tiver, entre em contato conosco e nós vamos ali é, juntos aprendendo e desenvolvendo esse conhecimento. Um forte abraço e até mais.